Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez que trazendo tá pra vocês Mais uma gameplay Boa rapaziada, o rapaz da do Fortnite lançou uma nova temporada Eu vi só a metade do trailer Eu não queria, eu queria ver aqui no aí, Ver a minha reação aqui no, no vídeo Mano, tem o um negócio do super-homem agora, velho Que viagem, velho Loucura, loucura, loucura, mano e viagem da prego, super-homem, tá? daqui é... aqui é o que? O personagem, tem personagem novo. Mano, que loucura, velho. O Fortnite tá ficando muito louco, mano. Ó o Rick Murray, velho, O Rick, o Rick More, mano. Que loucura, velho. Tá, deixa eu ver mais coisa aqui do alien, pá. Eu acho que a temática, rapaziada. É a temática do, do Rick More, né? Com misturado com o, o super-homem. Muito louco, mano. Muito louco. Eu, eu pensei que eu não tinha a... atualizado, tá ligado? Mas como eu atualizei, praticamente o... praticamente atualizei o a Epic Games atualizou junto, tá ligado? bora lá então ver o clipe do Fortnite olha ó, já começamos aí, anônimos, vó alterada beleza? já começamos com esse cara aí cabeça de, mel... de melancia, sei lá o que um milho ah tá, é uma invasão alienígena, agora que eu entendi uma invasão alienígena beleza que isso, mano? Parece aquele negócio lá do.. Nossa, velho! Tô sendo abduzido, mano, que loucura. Ó o... O, Clark... o Clark Mano, essa nave parece a nave do.. do Thanos, mano, muito louco mano. Parece a, a nave do Thanos lá, mano. Não, não, é bem diferente. Que loucura, mano. Olha o Rick Mole. Wake Tá, tão, tão... Se comunicando por música Tô se comunicando... Eita, pega, pegou metade do... Do, do mundo ali Invasão, invasão, é, invasão zumbi, né, no caso o Invasão alienígena, invasão alienígena Chega até o alienígena comemorando, eita, pega, não terminou ainda, mano Saiu um cara na água. Eu acho que esse cara já era da terra, mano. Passe de batalha, mano. Que louco, mano. Meu mano, que louco, velho. O Fortnite tá muito louco, mano. Na moral, mano. Olha essas armas, mano. Cê meu... Ah, não, mentira. Tava disfarçada de... De ser humano. Rick. Caramba, mano, um homem de ferro, velho. Que mentira. Loucura, mano. Loucura total, mano. Tô de boca aberta, velho. Não, não. Muito louco, mano. Olha right, o mano. Esse daí eu não conheço. Esse personagem aí eu não conheço. Sabe o cara colado ali, eu não conheço. Mano, muito louco, rapaziada. Muito louco, muito louco. Vamos jogar agora pra ver como é que tá. Eu vou jogar duas partidas só. Só pra ver como é que tá, tá? Não vai ficar muito grande o vídeo. Tirar modo sol. Modo dupla. Hum, esse modo dupla aqui vai. Ah, não. Só no esquadrão. Jogar esquadrão. Vamos jogar esquadrão. Daí joga tudo uma vez só. Jogar esquadrão. Fechou, fechou. para Rapaziada, já vai deixando o like aí, a nova atualização do Fortnite aí. Muito louco aí, mano. Comenta aí o que você achar também da atualização, beleza? Rapaziada, tava pedindo o... É, Fortnite aí no canal, então eu tô trazendo aqui pra vocês. Bora lá, rapaziada, vai começar a partida. Bora lá, bora que irada, bora que Ei! Três dias depois. Já vai deixando o likezão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, caramba. Bora. Seis horas e meia depois. Bora, bora, bora. Segundo dia. Bora lá rapaziada, bora lá, bora lá. Vamos um cair aqui mesmo, pra ver o que tem de novo aqui no, no negócio. Mano. Aí, vamos um cair ali, vamos um cair ali. Beleza, vamos um cair aqui, o peixe tá lá embaixo, isolado. O peixe tá isolado lá embaixo, mais ideia. Vai dar nome né mano. Aí nessa casinha aqui Deixa eu ver só um pouquinho Que isso mano? Metade do mapa não tem metade do mapa velho Que aí mano Aê, padrão Esse aqui embaixo Aqui já tem um baú aqui embaixo Nada de bom né Nada de bom Só uma arma Só uma 12 Mas tá tudo bem Tá suave Tá suave na é nice. Tranquilo na estágia aí padrão uma câmera Vou Pegar a câmera Ó, oh, vamos descer aqui embaixo Acho que deve ter um baú, não tem nada. Deve ter um baú. Opa, achei um baú. Achei um baú, beleza. Munição. Agora vamos subir. Sobe, sobe, sobe, sobe. Aí, vamos ver se tem mais coisa aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada, calma aí. Aí. Ah, não tem nada aqui não, mano. Tem um monte de carro aqui, velho. Calma aí. Vê aqui no segundo andar. Já vou ter que matar os filhos da mãe aqui, mano. Antes de deixar um aqui, calma aí. Ué, os caras sumiram, mano. Mas ideia, o cara me atirando do nada, aqui, decora, Aqui ó, aqui ó. Morreu, otário, otário. Era bote, era bote, era bote, bote, bote, bote. Bot. Os caras aqui, hein, teve os caras aqui. Tô sentindo que tem cara aqui, hein, mano. Tem uma bala, beleza, padrão. Vou pegar bastante material aqui pra mim, padrão. Vou lá com o mano, ó. Aí. Ô louco bicho Foi longe pra caramba mano Foi longe pra caramba que viagem Foi Longeão mano Tá beleza agora a gente pega aqui Mais material Que isso aqui beleza calma aí vamos pra guerra, vamos pra guerra que não sei que é guerra Isso que é guerra 154 Madeira, 167 Fijolos Mano rapaziada, mais uma dica mano Pra quando você for jogar Fortnite mano Sempre bota o material, o material assim tá ligado O cara já sabe onde Atira no caralho... Otário! Ui. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vem dois! Vem dois! Vem dois! Vem dois! Que isso mano? Que isso? Que viagem mano! O cara me pegou na arma! Ah, mata ele! mata ele! Ah! Boa mano! Isolado foi isolado mano! Beleza! Vou jogar mais, mais uma partida! Esperar aqui! Iniciar uma partida! É, prepare-se para a próxima partida Começará em breve Mano que viragem mano, o cara me pegou do nada o cara pegou pelo pescoço do nada velho, que viagem Beleza rapaziada, já estamos no aquecimento aqui Bora jogar de novo, onde? vamos aonde, vamos cair aonde Marcou aqui, beleza, caiu lá então Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá caindo Mano, tá massa o Fortnite rapaziada Comenta aí o que você achar também, Fortnite Beleza, vamos jogar mais essa partida aí Aí se nós não ganhar, eu vou jogar outra Aí, padrão, padrão Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, mano. A grande emoção, mano. No caso, é pra cair é aqui, mano? Nessa cidade aqui. é naquele prédio ali. Aí ali, perto do. Aí é nessa casinha aqui mesmo. Aí, aí, padrão. foda do Fortnite, você tem que apertar, tá ligado? para as coisas Mas é só você subir em cima, tá ligado? Um free Fire é só você subir em cima que já era. Aê, padrão. Pega aqui. Pega 12. Tem na verdade. Bastante material. Ô, caramba. Ô, caramba. Que viagem, mano. Ah, mano, na moral, o cara me matou aqui, velho. Salva eu, chat. O cara me matou aqui, mano. O cara vai me salvar. Valeu, amigo. Tamo junto, mano. Esse, o cara me pegou, mano. Que viagem. eu que crazy, mano. Tô morrendo, mano. Tô morrendo. Aí valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu Poxa, o cara, o Daniel salvou, mano, salvou nós Salvou o time ainda Quer trabalhar em equipe, mano Quer trabalhar em... opa Eles Quer trabalhar em equipe, mano Salvar o mano lá, o outro mano lá também morreu Aqui, ó... Pegar aqui, ó... Esse carro aqui, vou lá salvar o mano também O César Pegar esse corte aqui, vou lá, mano já não tem... Já não tem litro, né mano, aí é foda não tem nada... Beleza... Também não tem nada... E o escudo... Beleza... Escudo... Tá, eu não vou usar tá ligado... Então eu vou tirar aquela arma ali... Opa... Se pegar a bala da aí... Hein? Me travando mano... galera tá chamando ali. Ô, oh, Um caminhão monstro mano... Que da hora mano... Tem tá geral aí mano... Ih... Capotou o Corsa... Eita viagem... Eita pega... Ela vai explodir todo no longe, mano... Ela não sabe dirigir... Eu não vou confiar nesse cara não... Ó oh, a música do Pochimano ali mano... Que da hora mano... Bora galera! Esqueceu o mano lá. Chega aí mano. Chega aí. Aê, padrão. Tá destruindo tudo. Nossa mano que da hora velho. É meu um monstro. Que loucura. Mano. Tá pega. Sorte que o pai é piloto aqui mano. Não ia dar merda. Aí caio mano. Sorte que o pai é piloto. aí padrão. Sorte que o pai é piloto rapaziada. Beleza o cara pegou já, não pegou o escuro. Já vou pegar esse escuro aqui, ó. Bom, mas é pra ficar, é pra ficar nos strings tá ligado? Ficar nos strings já. Beleza. Os caras não me esperaram, mano. Vagabundo. Ah, não, tô aqui. Aê, beleza. Vou pegar madeira, madeira, madeira, madeira, madeira, madeira. Aê, padrão. Tem galera aqui pra matar, mano? Tem galera aqui pra matar? Ah, tem galera pra matar aqui. Tem galera não, hein? e tem um cara ali. e já vai morrendo. ai meu deus tomou o famoso tomou o famoso para não ver mano chora ajuda aqui galera agora moscando nossa velho manga cara joga muito monte joga um monte perdi metade da vida mas jogo muito aí aê. aê padrão e ó rapaziada tem um baú aqui ó tem um baú aqui tem um baú mano, ninguém vai querer baú mano Pera, eu vou pegar pra mim então que ninguém quer será pro cara essa shield aqui mano Aí ele não quer tá suado então ah mas não dá para tomar mais velho tomar mais aqui padrão. Ah, não deve tá vindo beleza bom rapaziada eu vou terminar aqui o vídeo rapaziada se não vai ficar muito grande se vocês quiserem a parte 2 aí do eu explorando aí o mapa do... do fortnite aí da nova atualização comenta aqui embaixo deixa seu like aí para fortalecer e é isso aí rapaziada tamo indo nessa eu não ia fazer mais vi... é mais mais partida senão ia ficar muito longo e você não ia conseguir assistir o vídeo muito longo aí ah, comenta aqui se vocês preferem vídeo longo ou vídeo curto comenta aí no canal comenta aí embaixo nos comentários também é isso aí rapaziada. tamo junto até o próximo vídeo mano eu gostei demais da atualização muito louca mesmo disseram é melhor atualização do Fortnite até agora e é isso aí rapaziada tamo junto fui I'm